O Plotino, ele colocava o que a gente chama de estado incondicionado de ser, ele usava a expressão beleza ou a expressão ou um. Vê se o que Plotino está falando não tem tudo a ver com essa coisa que foi vivenciada no vislumbre do estado incondicionado de ser. Quem quer que o veja, quanto amor sente, quanto desejo de se unir a ele. Que assombro, que imenso deleite. Quem ainda não o viu pode desejá-lo como um bem material, mas quem o vê ama-o e reverencia-o como a própria beleza e enche-se de maravilhamento e deleite, e é assaltado por um benéfico estupor. Ama-o com um amor verdadeiro e desejos ardentes, e se ri, de todos os outros amores de outrora, e despreza as coisas que antes achava belas. Se aqueles que contemplaram a manifestação dos deuses já deixaram de se deleitar com as formas materiais, o que podemos imaginar aqueles que experimentariam se vissem a beleza absoluta em toda a sua pureza? Quando vires que te tornastes isso, quando a tua interioridade estiver pura e não apresentar obstáculo algum à tua unificação, quando nada de exterior estiver misturado com o homem verdadeiro, quando te encontrares totalmente verdadeiro para com a tua natureza essencial e fores apenas essa luz verdadeira que não tem dimensão ou forma, mensuráveis espacialmente, pois é uma luz absolutamente imensurável, maior que toda medida e toda quantidade, quando te vires nesse estado, então saberás que te tornaste uma potência viva e poderás confiar em ti mesmo. Já não terás necessidade de alguém para te guiar, pois embora ainda estando aqui na terra, terás ascendido. Fixa então o teu olhar e vê, esse é o único olho que vê a grande beleza. Veja aqui, ele chamando a atenção para isso que nós estamos falando. O alcance de um poder superior de atenção. Observar além desse olhar condicionado. Fixar o olhar nisso. Esse é o único olho que vê a grande beleza. E aí ele diz, então começa a maior de todas as lutas para o indivíduo. Ele emprega todo o seu esforço para não ser privado dessa alta contemplação. Quem vence essa luta é conduzido ao êxtase da contemplação da mais bela das visões. Mas quem não a vence é o verdadeiro infeliz. Pois o verdadeiro infeliz não é quem não pode ver belas cores ou belos corpos. Tampouco quem não tem o poder, as magistraturas ou a realeza. O infeliz... É quem não encontrou o belo e apenas ele. <risos> então, alcançar esse poder superior de atenção. Caso contrário, a gente vai ficar na beleza, que não é a beleza, mas é a beleza condicionada pela cultura do momento, que está sempre mudando. O que é belo aqui, ali, você já ri desse belo. A moda prova isso. Você vem todos os tempos. Sempre teve alguém no meio da multidão, né, gritando sozinho aí, né? E poucos conseguiram acessar aquilo que ele estava falando. E não raro colocaram como loucura. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai?